Vamos falar de educação. O morador da Vila Piloto reclama da falta de educação por parte de alguns moradores que fazem de uma área de preservação ambiental descarte de lixo e resíduos. Confira a reportagem. Lixo descartado de forma irregular. Já falamos aqui por várias vezes destes problemas que muitos moradores precisam enfrentar. É uma questão de educação. Na Vila Piloto, muitos moradores não respeitam uma área de preservação ambiental. Tudo é descartado no local. Tudo mesmo. Sofá, lixo doméstico, resíduos de construção civil total falta de respeito com os vizinhos e com o meio ambiente. Na área, até tem placa sinalizando que é proibido jogar lixo, mas isso não tem funcionado e todos os dias, quando escurece, aparece um espertinho e faz o descarte errado. Como explica o morador Alcídio Luiz. Porque é uma área ambiental aqui, ó. você vê, tem a matinha aqui no fundo que é da Polícia Ambiental, né? E geralmente a área de descarte eu sei, é sempre galhada só, mas uma povo essa é educação e só joga lixo urbano sendo que nós temos a coleta do lixo segunda quarta e sexta tanto reciclado como o lixo normal o orgânico ali você vê ali tá cheio de, de sacolinhas PET ali com fralda com... e os macacos vêm ali de manhã e utiliza desse detrito o que que acontece a fauna já está escassa né então eu vi hoje, me preocupei quando eu vi a quantidade de macaquinhos ali no lixo. E a hora que eu vim ali eu já espantei eles também, fiz a filmagem para mostrar e já espantei para não ficarem ali. O morador pontua que os macacos acabam revirando o lixo e carregando os resíduos para dentro da mata. E essa situação dura anos, já foi comunicado para os setores da prefeitura. Eu conversei com o próprio prefeito, o Ângelo Guerreiro, aqui. Falei, prefeito, passa para nós essa área, põe uma praça aqui de uma academia ao ar livre, põe iluminação aqui, a gente vai cuidar. Mas ele falou, não, eu não posso, porque é área de descarte. Mas como área de descarte? nesse né? E se você andar aqui na Vila Piloto, ali mais em cima, na outra quadra também, uma esquina grande, que estão colocando descarte também. Lá em cima, perto do, do lixão, outro descarte. A área fica na rua Talfic-Farranco, a rua 38. Além dos resíduos descartados de forma irregular, os moradores aqui da Vila Piloto também reclamam do esgoto que aflorou e o cheiro, o odor é insuportável. O cano do esgoto que passa no local descarta no Rio Paraná. Em dias de chuva, todo esse material é carregado para o rio sem nenhum tratamento. Outro problema ambiental. E todo o entardecer. O cheiro é forte. Pois então, e o esgoto também, a gente sempre, eu reclamo direto para uma pessoa da sanesul né? Em caminho, tem como. Eles vêm aqui e só fazem um migué e não voltam para resolver o problema. Não resolve. Nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Três Lagoas para saber sobre a área e a assessoria de imprensa nos respondeu por meio de nota. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, há fiscalização constante, inclusive pela chamada ação Porco solto. para responsabilizar os autores, deve ser em flagrante. Além disso, assim como o cidadão diz no vídeo, a coleta regular de lixo residencial reciclável e não reciclável nessa região, assim como em toda a cidade, e orienta a população a denunciarem com fotos e vídeos de quem está realizando descarte irregular e encaminhar para a ouvidoria geral no telefone. 67 99213 6400 ou diretamente para o Cemeia pelo telefone 3929 1248 ou 3929 1298 ou pelo WhatsApp 67 9182 3258. Sobre o esgoto, a companhia de água responsável pelo esgoto até o fechamento dessa edição não havia enviado uma resposta.